O Samsung X Cover é um produto extremamente durável, resistente a quedas de até 1,5m, ip 8 para líquidos, bateria substituível e as teclas Top Key, onde você pode configurar diversas versões, e a X Cover Key, onde você pode, por exemplo, ativar o modo rádio através do Microsoft Teams. Com essas funcionalidades, é possível aplicar o Samsung X Cover em diversos segmentos de mercado como no varejo para atendimento ao cliente dentro das lojas, saúde para triagem e recepção do paciente, logística no processo de acompanhamento do material dentro dos caminhões e coleta e assinatura dos dados para recepção do produto e forças de vendas espalhadas por todo o país.